A gente boa tarde. É, vamos dar início ao nosso painel de educação aqui autogerido. Então a gente se apresenta, né? É, eu sou Guilherme Ultimaya junto aqui com, com Lilian e Fernanda e a gente vai falar de algumas iniciativas é, wiki na educação, na educação universitária. É, alguns exemplos de experiências que a gente vem vem colocando em prática que eu acho que vão podem ser subsídio interessante para quem estiver interessado em aplicar e começar a utilizar as ferramentas wiki na academia, né, nesse lugar que ainda, de alguma forma, resiste tanto às a, a, né, questões Wikipédia, confiabilidade, etc. Eu acho que os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, de alguma forma, contribuem para não só melhorar a confiabilidade dos conteúdos, né, nesse sentido, mas também para é, fazer com que essas ferramentas é, operem dentro da academia de uma forma mais interessante, mais produtiva, né? como um lugar de possível de é, difusão científica também, nesse sentido. Né? Então, eu vou apresentar rapidamente a minha experiência. A gente vai falar aqui rapidamente sobre a experiência, para a gente poder conversar depois. Eu sou Guilherme Ultimayro, sou professor de História do Design na Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, no Rio de Janeiro. E o meu projeto chama Wiki Design Métodos de Pesquisa em História do Design para Wikipédia. É um projeto que eu venho desenvolvendo já há um ano e meio, colocando em prática com meus alunos em sala de aula. É, é, os alunos das disciplinas de graduação, eles é, terminam sempre os, as disciplinas fazendo trabalhos finais, obviamente, de pesquisa em história. É, em geral, eles nos entregam esse trabalho num PDF. É, esse trabalho é entregue, a gente dá a nota e acabou. isso. Não acontece absolutamente nada com esse trabalho. Através das ferramentas Wiki, a gente está descobrindo uma possibilidade deles experimentarem publicação científica desses trabalhos, ou seja, é uma espécie de trabalho de iniciação científica nesse sentido, onde eles podem publicar, serem rejeitados, os terem os artigos disputados, criticados, enfim, acontece uma série de, de eventos nesse processo todo, vocês devem ter essas experiências também, mas são muito ricas porque eles acabam se juntando para discutir, defender um artigo, a permanência de um artigo. Então tem uma série de questões aí que eu acho que são muito interessantes para pensar isso dentro da academia, também a partir de uma ideia de não só de colaboração, é, né, da ideia de desses trabalhos não serem trabalhos individuais onde o que importa é a minha nota, mas o que o quanto a colaboração e a troca entre eles e a avaliação entre eles acaba se tornando relevante para que eles possam sustentar esses artigos. É, na internet. E a ideia de você publicar um artigo, obviamente, elimina a ideia de autoria, porque você, ao publicar um novo artigo na Wikipédia, não fica, não existe o um nome de quem escreveu esse artigo. Eles estranham isso, eles falam ''Ué, mas e, onde está meu nome no artigo? Fui eu que fiz.'' Eu falei ''Olha, depois que você publicou esse artigo, esse artigo não é mais seu, esse artigo agora é do mundo, e outras pessoas vão interceder e vão enriquecer e melhorar esse artigo.'' Então, ao contrário né, da sua experiência, esse projeto começou nas aulas de graduação, na sala de aula, e se transformou agora num projeto de extensão universitária, com bolsa de pesquisa. Tem é, uma bolsista trabalhando comigo no projeto. Mas, basicamente, é desenhar metodologias colaborativas de iniciação científica, através de pesquisa e publicação de artigos para a Wikipédia, sobre a história do design e sobre a cultura material. A ideia é publicar. Ou seja, o objetivo nosso final é publicar, mesmo que vários dos alunos e vários trabalhos tenham sido é, rejeitados em algum momento é, nesse processo, é, eles chegaram a ser publicados. E o processo de entender a rejeição do artigo é um processo de aprendizado também, do erro. Né? Eu acho que os erros e as, as, as, os pontos a serem ajustados são um grande processo de aprendizado nesse sentido. E por ser um projeto de extensão universitária, obviamente, que começou nas salas de aula, a ideia é agora é a gente começar a promover editatonas sobre a história do design com uma perspectiva de gênero e LGBTI mais, é, sobre a história do design na Wikipédia. Então a gente já está no processo e aprendendo aqui, obviamente, nesse evento, muito feliz de estar aqui, justamente para aprender como é que se faz uma editatona, como é que se promove uma editatona aberta ao público na escola, na universidade, ou seja, trazer pessoas de fora a experimentarem a pesquisa científica, a experimentarem aspectos da pesquisa científica, mesmo talvez antes de estarem é, presentes na universidade. Então isso, promover métodos e práticas de pesquisa colaborativa, melhorar a qualidade e o volume de conteúdo sobre o design, na Wikipédia. É, hoje ainda é muito incipiente a quantidade de conteúdos e a qualidade desses conteúdos. E a gente sabe que todos os alunos, quando a gente pergunta, todos eles, obviamente, já acessaram a Wikipédia, utilizam a Wikipédia como fonte, como início de percurso de pesquisas. Então, é, ignorar a Wikipédia, né, a relevância dela, é, nesse sentido, é um equívoco, a meu ver. Né? E aí capacitar, obviamente, o público interessado para o uso dessas ferramentas é, de metodologia de pesquisa, a partir do conhecimento aberto, né dessa ideia de conhecimento aberto. Isso é muito desafiante é, entre os alunos, essa ideia de entender o quanto é, as licenças livres e licenças abertas quebram uma série de paradigmas que a academia mantém até hoje. Então, é, na verdade, um desafio muito grande né, nesse sentido. E aí, rapidamente, só para passar assim o processo que a gente passa, que os alunos passam, que a gente vem desenhando nas disciplinas, é, e que a cada semestre é redesenhado, é repensado, porque a gente vai aprendendo com os equívocos e vai renovando tudo isso. Mas a gente passa para um o processo, a gente define os grupos que vão trabalhar, é, é definido os temas que vão ser trabalhados a partir dos conteúdos da disciplina, é verificado o ineditismo desse conteúdo, ou se os alunos vão trabalhar na melhoria de conteúdos já existentes, que é algo muito importante também, né, melhorar o que já está lá, tem muitos conteúdos que precisam disso. E aí eles começam a criar os usuários, criar páginas de teste, a gente estimula que eles trabalhem sempre em páginas de teste antes de publicarem o artigo. Vários alunos publicaram já diretamente na Wikipedia e foram é, rejeitados por conta disso, por não atenderem os requisitos mínimos de publicação. Né? E a gente faz todo um trabalho de tabulação desses dados de acesso dos usuários, das páginas de teste, dos temas que eles estão é, desenvolvendo e isso tudo é muito aberto numa planilha onde todos podem ver o que, que os outros estão fazendo, porque num dado momento é, do processo de pesquisa eles vão auto avaliar uns aos outros, eles vão revisar os artigos uns dos outros nessa tentativa né, de evitar essa, esse final aí de não publicação. Então tem todo um processo onde eles se vêm engajados com os trabalhos uns dos outros, e eles gostam, mostram que gostam muito de fazer isso, né? E como resultado né, desses quase um ano e meio de trabalho que a gente vem desenvolvendo, é, já foram publicados mais ou menos uns 30 artigos sobre a história do design, sobre as artes e cultura material. É, muitas histórias de designers mulheres que não existiam na internet, não existiam na Wikipédia, já estão presentes lá por conta desse projeto. E são mais hoje em dia são mais de 50 pesquisadores envolvidos é, no, no, na publicação e na, no desenvolvimento desses conteúdos. Obviamente, as disciplinas terminam, terminam o trabalho e ficam uma série de desafios, nesse sentido, que eu acho que eu quero trazer assim como questão é, para a gente conversar. É, mas, antes disso, só falar rapidamente né, sobre, as que, sobre os pontos que são importantes é, e que a gente considera muito importante no, no, na utilização da Wikipédia, o quanto isso está relacionado com a iniciação científica e com a pesquisa científica, no que tange referenciamento, é, eles são Os alunos de graduação têm uma dificuldade muito grande, principalmente nos primeiros estágios, de entender o quanto a necessidade de referenciamento dos conteúdos que eles estão produzindo de pesquisa, né, de elencar pesquisa bibliográfica, de encontrar fontes confiáveis, saber quais são as fontes confiáveis de pesquisa, né, descobrir onde elas estão, quais ela, quais não funcionam. E isso, nesse sentido, a Wikipédia é muito interessante, porque ela já lista uma série de, de, de fontes que... É, não são levadas a sério e que são problemáticas, nós sabemos, e tal e que tem vieses políticos e etc. Eles entram também numa celeuma da questão de direitos de imagem. Eles são alunos de design, então, design, eles são muito visuais, eles querem sempre trazer imagens para os trabalhos, e aí eles são barrados no problema de direito de imagem. É, como poder publicar? Ah, mas eu vou tirar do Google, boto lá uma busca no Google e, e copio. Eu falo, não pode, não dá. Como que você vai trabalhar isso? E aí a gente elenca uma série de fontes é, disponíveis, obviamente o Wikimedia Commons é o principal deles, de, de fonte de, de imagens de acesso livre disponíveis, ou usar a criatividade como ilustrar eles mesmos desenharem os objetos ou artefatos que eles estão falando a respeito, ou seja, a gente fica tendo que ser criativo para criar formas de representação visual desses artigos, né, desses trabalhos. E também, obviamente, essa ideia de neutralidade dos conteúdos, que é a Wikipédia, nas suas normas, né, a listagem das suas normas, defende, mas que a gente sabe que não é necessariamente assim que opera na prática dentro da comunidade. Né? Então, tem uma série de questões que acontecem por conta do teor dos conteúdos que são propostos, e aí rejeição, etc., coisas para a gente conversar é, depois. Mas me interessa mais trazer aqui algumas perguntas é, como desafio né, para pensar daqui para frente, como... É, como que a gente pode ampliar é, as frentes é, de uso das ferramentas Wiki na academia, né? e como enfrentar a resistência dessa academia né? com relação a uma certa desconfiança é, com relação à enciclopédia, e outras ferramentas, considerando que nos Estados Unidos, por exemplo, é, é, a Wikipédia já é usada, já é aceita em pesquisas, em, em publicações científicas como referência direta, séria, né? Por quê? Porque houve um processo longo de melhoria tanto de, da, da conferência desses conteúdos, né, da qualidade desses conteúdos. Eu, eu sei por experiência, eu já tentei publicar um verbete em inglês que foi rejeitado, inclusive, porque, de alguma forma, não atendia todos os requisitos, ou seja, eu também já tive trabalhos que caíram, porque eu não tinha ideia do nível de rigor que... a a Wikipédia em inglês tinha em comparação com a lusófona, que já está muito mais rigorosa, mas ainda, obviamente, tem muito a avançar nesse sentido. E outro desafio muito muito grande é como engajar esses novos editores da Wikipédia a seguirem editando para além da disciplina que eles acabaram de cumprir e receberam a nota e dão tchau e beijo tchau. Como continuar, como criar esse interesse e esse engajamento? Eu imagino que isso seja também um desafio da própria da própria Wikipédia, das próprias ferramentas Wiki, de manter isso vivo né é, nas pessoas, enquanto disponibilidade para estar tá, estar tá trabalhando. né Outra questão, né, como desenvolver a colaboração e a valorização do processo de pesquisa ao longo do processo. E aqui, de novo, a colaboração, essa ideia de não estar fazendo um trabalho autoral e estar fazendo um processo de pesquisa aberto, que é visível para outras pessoas. Isso é uma dificuldade muito grande dos alunos terem isso aberto para, entre eles, com outros colegas, é, por conta de, acho que, de uma tradição da academia de sempre é, compartimentalizar isso de uma forma muito engessada, de alguma forma, como se dá esse processo. Então, é um desafio e essas ferramentas ajudam, aí, pouco a pouco, quebrando um pouco certos paradigmas nesse sentido. né? Obviamente, o desafio de usabilidade de páginas de teste, páginas publicadas. Eu acho que a Wikipédia tem uma série de questões de usabilidade ainda é, a serem resolvidas, mas né, é todo um trabalho aí de, de investigação. É, como resolver melhor disputas com editores, né, com os revisores da Wikipédia, com relação à rela a relevância ou não de temas, e de temas como o campo do design, por exemplo. É, algumas propostas que são feitas em termos de artigos acabam sendo rejeitadas porque ou são sugeridas que, que sejam incorporadas a outros conteúdos, porque os revisores não conseguem enxergar a relevância daquilo para o campo do design e o quanto aquele artigo precisa estar. É um artigo em si, porque é uma análise, é uma perspectiva do design com relação a um artefato e uma leitura do design com relação a um artefato ou uma pessoa, enfim. né? E como transmutar as propostas, propostas de artigo, propostas de reflexão teórica para artigos da Wikipédia. Alunos vêm me perguntar: Ah, mas se eu quiser falar sobre armas que matam a população negra no Rio de Janeiro e etc., sobre, né? e se eu quiser fazer artigo sobre isso e propor uma reflexão, como é que eu traduzo isso para a Wikipédia? Como eu levo isso não sendo uma reflexão de um artigo científico, de uma, de uma publicação científica? Porque a Wikipédia, por ter esse caráter mais enciclopédico e mais, talvez, objetivo. E aí isso é um desafio que a gente ainda não resolveu, mas, pouco a pouco, a gente vai entendendo que a simples presença do artigo sobre esse armamento em específico né e as implicações de uso desse armamento já é uma reflexão e já é uma espécie de ativismo com relação a essa questão específica, que não necessariamente precisa é, montar toda uma reflexão nesse sentido, o fato dela existir lá, é, de alguma forma já representa alguma coisa, né? Então, é, rapidamente só para apresentar essas essas diferentes experiências e, e desafios aí todo o semestre é uma nova renovação, um redesenho de alguma forma do um processo de como a gente faz isso, mas espero abrir aqui para a gente trazer e conversar sobre essas questões. Aí passo a bola aqui para vocês. Obrigado. Bom então, boa tarde. Eu sou a Fernanda, sou da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, Campus Florianópolis. Sou fonoaudióloga e, inicialmente, agradeço o convite da organização em poder uh, contar um pouquinho da história de como a gente tem utilizado a Wikipedia, eh, tanto para promoção e prevenção da saúde auditiva, especificamente, que é a minha área de atuação, mas como também a questão da utilização da Wikipédia para o ensino. Então, eu vou apresentar a nossa fonte de inspiração eterna, que é a fonaudióloga a doutora Thais Morata, que que foi a pioneira né, no Brasil em trazer a, a Wikipédia, nos apresentar essa, essa possibilidade de utilização da Wikipédia para essas ações que eu falei de promoção e prevenção à saúde uh, e mesmo em caráter eh, educativo, então ela tem sido a nossa nossa guia nesse processo, nessa jornada é, e a partir deste da apresentação dela, né, desse, dessas possibilidades todas da, da Wikipedia, é que no ano de 2019, ao contrário né, do Guilherme que começou Tá migrando para a extensão agora eu comecei via projeto de extensão é, no curso de graduação em fonoaudiologia e para minha grata surpresa fomos treinados na época pelo projeto de, da professora Flávia Varela também da UFSC do departamento de história e, e que está aqui também né não e que com falando agora então nós fomos capacitados, na época, pelo, pelos alunos do projeto dela, um, e tivemos o suporte né, do NIOSH, que é esse órgão regulador americano, no papel da, da Thais Morata, e pela FOB, né, pelo Alexandre Montilha, que infelizmente hoje não está aqui, mas que é o super colaborador nosso sempre. É, a partir dessa capacitação, então, des, desses estudantes do curso de graduação em Fonodiologia, nós começamos a, a editar né, conteúdos, né, verbetes já existentes, ou traduzir verbetes, é, basicamente da, da Wikipédia em inglês para o português, conteúdos voltados à audição. Né, então, é, em um ano de projeto, né, para uma recém-chegada como eu na época, Uh, onde, basicamente, a fonoaudiologia faz ações muito pontuais de promoção e prevenção à saúde. Então, se você está em um centro de saúde, você consegue falar ali com um grupo de 10, 15 pessoas, né, num grupo de gestantes. É, se você vai numa escola, você faz uma ação também com uma pequena quantidade de professores. E quando a gente olha números como estes, né, que os, uh, os conteúdos de audição podem ser levados né, a partir de conteúdos fortes, de caráter científico, né, podem ser levados e atingir um número enorme de pessoas, uh, para a gente, da área da saúde, é enlouquecedor. Né? A gente amplia enormemente a possibilidade de promoção e prevenção à saúde a partir de conteúdos, coerentes, corretos, né? Que toda a questão da desinformação que a gente tem tratado aqui até o momento. Então, tem muitas coisas ruins também na internet, de uma maneira geral, quando as pessoas têm dúvidas sobre a audição, né? procuram eh, conteúdos na internet que muito mais atrapalham do que ajudam. Então, esse papel da melhoria, desses conteúdos, e o aluno de graduação compreendendo o papel dele enquanto agente de promoção e prevenção da saúde também é muito bacana. Então, a gente teve números bem bem interessantes para uma primeira rodada de projeto de extensão, com nove editores, e que nos animou a participar de editatonas internacionais, que foram as que aconteceram no ano de 2019, que trabalharam uh, o Dia Mundial da Audição, né, onde mais de duas, quase 3 milhões de visualizações aí aconteceram, de 90 artigos que foram editados e sete criados, onde teve uma escrita colaborativa né, de instituições nacionais, internacionais. E, a partir deste do sucesso deste evento pontual, que trata de um dia especificamente, né, o Dia Internacional da Audição, nós uh, migrarmos também para uma campanha que é Uh, Para nossa sorte e é parceria da Organização Mundial de Saúde com a Fundação Wikimedia, também que. De, que uh promove mais força até né, para tudo isso que está acontecendo, desse, dessas edições, uma parceria da OMS, querendo ou não, é uma parceria importante para a área da saúde, então que nos levou a participar de, da editatona de 2020, onde foram ampliados os, os conteúdos, né, não apenas da parte auditiva, mas toda a parte de acústica, então, engenheiros, né, outras áreas acabaram entrando nesse, nessa editatona. Uh, com um número de novo né, expressivo para gente. É claro que a questão de visualização é uma das nossas dificuldades de análise específica pela né, pelos acessos, pelas visualizações. E é isso que a gente tem tentado entender agora, quais seriam as ferramentas, né, quais seriam os processos de avaliação, já que a gente na academia precisa tudo comprovar e... Né? então que vão além dessa questão da visualização, que eu acho que é o desafio que a gente tem vivido no momento. Então, quais são as as ferramentas estatísticas pertinentes para que a gente possa, de alguma maneira ainda, transformar em artigos científicos padronizados, tradicionais, para mostrar a força que a Wikipédia tem, que essas ações têm, ainda para além da própria plataforma. Né? Então, a gente ainda tem que provar dia a dia que... É, cientificamente, nos modelos tradicionais, ainda nas métricas tradicionais, a gente é, consegue utilizar essa plataforma e ela tem inúmeros recursos a serviço da, da saúde. Então, a partir dessa, desse momento né, da, dos projetos de extensão, eu acabei migrando então, para mais a parte de educação, onde eu incorporei, Uh, a Wikipédia em duas disciplinas do programa de pós-graduação, no mestrado em Fonodiologia, lá da UFSC, onde, né, de uma forma semelhante à tua, Guilherme, a gente, uh, no plano de ensino, os alunos, então, sabiam que todo o processo de avaliação seria realizado por meio da Wikipédia, onde editariam... Uh, conteúdos semanais, pequenos conteúdos, né? fazer a inserção de uma referência, fazer algum ajuste pequeno nos conteúdos que foram apresentados pela disciplina naquela semana. E o trabalho final, então, seria ou a criação, tradução de um verbete, ou a melhoria importante de um verbete já existente. Né? Ah, e aí nós tivemos né, resultados também... É, Importantes para a gente, ali com um número ainda pequeno, né? na primeira disciplina, quatro alunos. Nosso programa é novo, tem um programa de mestrado que tem praticamente um ano e meio somente. E depois, numa segunda rodada de uma outra disciplina também, é, com essa mesma forma de avaliação. E os desafios muito parecidos com o que tu acabou de relatar. Uh, o, a permanência do aluno né, engajado na, na Wikipédia, a compreensão de um papel diferente, do, de um papel é, de ensino, a questão realmente de avaliar uh, se aquele conteúdo, a compreensão do aluno de um quanto aquele conteúdo é capaz de de modificar efetivamente né a vida de alguém, enfim. Uh, então, são desafios que a gente tem vivenciado a escrita, né porque, querendo ou não, a academia treina muito para uma escrita científica, para escrita de publicação em quales, enfim. E, e quando a gente tem que adaptar também essa essa escrita para um outro universo é um desafio importante que os alunos acabam vivenciando. Então, são situações que eu acho que mudam as temáticas, mas nós compartilhamos das dificuldades. E nós chegamos em um ponto agora, né, depois a Lilian vai falar também, Uh, em um projeto de pesquisa que nós que nós temos contemplado por uma agência de fomento uh, mostrar os resultados disso, né, para além de novo das visualizações que uh, os conteúdos trabalhados podem oferecer, então quais são as métricas que a gente usa, como a gente avalia esses processos, então UIC, como o aluno uh, o que o que a interferiu, né, como ela modificou a forma de aprendizado daquele aluno, então que é uma situação de temos questionários validados, temos instrumentos validados para isso, temos que criar, enfim, né, como é que a gente avalia o impacto então na formação desses alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação? É, com a Wikipédia inserida, né, quais são esses instrumentos que a gente pode trazer e replicar em outras, né, independente da área de atuação, mas que a gente possa replicar isso para cada vez mais consolidar as ações que a gente tem uh, com a utilização da Wikipédia nas, no ensino, né, na, na educação. Então, bem rapidamente eu apresentei, porque realmente gostaria muito mais de discutir com vocês do que Ficar falando as angústias, né? discutir as angústias que a gente tem compartilhado nesse processo. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. É, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. E, em nome da Érica, eu parabenizo toda a comissão organizadora deste evento, que está fantástico. Estava né? comentando com a equipe de Bauru, que veio, é um evento que é bem diferente do que a gente está acostumado a participar, então nós estamos todos maravilhados. Né? e É um prazer realmente estar aqui. Uh, bom, dando continuidade né, à fala da, da Fernanda, eu acho que essa mesa é, nós vamos tentar né, esclarecer algumas questões. E eu trouxe uma, um projeto né, que nós desenvolvemos com várias mãos pra, e, e apresentamos no para um órgão de fomento, que é a FAPESP, e a FAPESP nos concedeu né, um fomento para que a gente conseguisse uh, desenvolver esse projeto, né, e que é o nosso sonho realmente, como a Fernanda colocou, que uh, poder desenvolver né, atividades dentro da universidade com a Wikipédia, porque o projeto Wiki Educação tem tudo a ver com a nossa proposta, né, e com os fins da universidade. E nós conseguimos, né, por meio do, do, de um grupo de pesquisa que nós estabelecemos, é, traçar ações relacionadas aos, aos, ao, ao tripé mesmo da universidade, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, nós conseguimos, por meio né, da, dessa ferramenta, é, traçar essas ações nesses âmbitos. Tá? Então, rapidamente para apresentar o, nosso, uh, o tema do nosso projeto, né? Programa de Educação da Wikipédia, como metodologia, metodologia ativa de aprendizagem e ferramenta de colaboração coletiva em saúde auditiva. Né? Por que saúde auditiva? Nós somos fonoaudiólogas né? e temos uma, lá em Bauru, nós temos uh, a Universidade de São Paulo, um campus da USP, que tem apenas três cursos. Né? Então, é a fonoaudiologia, odontologia e a medicina. E a Bauru é uma cidade universitária, mas as outras universidades tem uma Unesp lá que é bem tem números cursos, né, e outras universidades particulares. Mas o nosso campus, o Bauru, é bem diferente desse aqui de São Paulo. Ele é menor, né? Então a gente consegue é, envolver, né, de uma certa forma os três cursos. E mas no momento aqui a gente vai discutir um pouquinho, vai apresentar o nosso projeto com a área da fonologia, tá? É, bom nosso grupo de pesquisa é, nós temos eu sou responsável pelo projeto nós temos dois bolsistas técnicos né é, com bolsa da Fapesp que é o Hector que está aqui a Priscila também está aqui então são equipe, o equipedistas iniciantes assim como nós né nós também eu, eu e ela nós também somos né então estamos aprendendo bastante ainda e é, abraçaram aí o projeto e então estamos trabalhando em conjunto aí para que a gente consiga obter os resultados. E esse elenco de docentes, né? então, aqui nós temos uh, professores, doutores de outras universidades que colaboraram. O nosso querido João, ele é o nosso nossa cabeça aqui no projeto. É, o Alexandre Montilha, como a, a Fernanda já falou de, de Bauru, ele é um equipedista já bem experiente, que é o que nos dá um alívio né? para poder fazer as coisas de uma forma correta. Né? E... Uh, e tem, nós temos parceiros internacionais, né, que é a Thais Morata, e dois, dois pesquisadores da Universidade de Virgínia, e uma parceira que topou assim, participar uh, conosco, que é uma representante da OMS. É, a Shelly Chada ela é, da, ela é nossa coordenadora da área de, de audição na OMS em Genebra. Tá? Então, um projeto assim, que a gente tentou... Uh, convocar várias expertises né, diferentes para que a gente conseguisse traçar realmente, atingir o um objetivo maior, que é entender né, quais são as, as contribuições, estudar um pouquinho o processo né, da, da, da utilização da Wikipédia enquanto metodologia ativa de ensino nos nossos cursos. Tá? As instituições envolvidas, então, é lá de Bauru, a Federal de Santa Catarina com a Fernanda, Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Sergipe, a Universidade de Tuiuti, que é de Curitiba, Faculdade Casper Líbero e a Universidade de São Caetano do Sul. A Cochrane também ela participa por meio da, da Thais Morata, que ela tem um interesse né, particular na questão da, da Wikipédia pela disseminação do conhecimento. E é, o CDC, que é a, a, da onde a Thais é, se origina, e a, a Universidade de Virgínia, que eu disse, Montreal e a UMS. Tá? Então, o nosso objetivo geral nesse projeto foi, está sendo, né, porque ele está em construção, avaliar a utilização da Wikipédia enquanto instrumento de metodologia ativa de ensino, bem como ferramenta de educação em saúde, e, na verdade, mais especificamente, no nosso caso, saúde auditiva. Tá? Então, quais são os objetivos específicos? Nós pretendemos, então, avaliar esse processo né, por meio de diferentes estratégias e dos resultados da implementação de atividades educativas envolvendo a WIC como plataforma educacional em disciplinas da área da audiologia, é, em cursos de fonoaudiologia em cinco universidades, como eu citei para vocês, né? em três diferentes regiões do país. Então, nós vamos ter uma representatividade... Né, é importante aí, com diferenças regionais, né, e que, que para a gente é extremamente é, importante. O Canadá, né, que faz parte, e uma campanha virtual global que vai ser pe coordenada pelo CDC né, e uh, a OMS, cujo enfoque será sempre a saúde auditiva nos, ciclos, nos diferentes ciclos de vida neonatos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Tá? Nós vamos enfocar, então, a parte da audiologia nesses né, diferentes é, momentos aí da vida. Uh, e como né, objetivo, um outro objetivo específico, nós queremos entender qual é a visão desses alunos do ensino superior que produziram esses verbetes durante a sua formação acadêmica. Acerca do impacto que essa metodologia exerceu uh, sobre essa, a sua formação profissional né, e a condição de leitor e escritor de textos pertencentes ao, gê ao gênero acadêmico. Porque o que, que a gente percebeu né, nesses poucos anos, aí a gente está desde 2018 com esse projeto, então, cada ano a gente, a gente começou com uma editatona lá em Bauru, o João foi para lá para nos auxiliar, e, e aí a gente conseguiu... Uh, em, começar com esse processo, né? E, e aí o que que a gente percebe? É, nós trabalhamos numa disciplina específica relacionada à intervenção do deficiente auditivo e nós percebemos que o aluno, quando ele se coloca como editor, né, como ele está construindo o texto, né? Então ele é o responsável por aquela produção. Então o interesse muda muito, né? É, a gente costuma falar assim, é a única atividade que a gente pede para o aluno fazer em que ele devolve mais do que a gente pediu. Né? Grande parte é assim. Claro que tem sempre aqueles que, né, que não, não, não abraçam a causa, mas a grande maioria, eles sentem realmente é, prazer em produzir um conhecimento né, que é imediatamente disponibilizado para a comunidade. Então, hum, é uma atividade que eles gostam de fazer. Foi esse uh, o grande... Combustível, né, nosso enquanto docentes, para uh, engajar o aluno nessa atividade, né. Então, eles têm que fazer a busca uh, nos artigos científicos uh, para referenciar esses artigos, esse, esse, essas pesquisas, e eles vão aprendendo, né, um letramento aí digital e científico associado. Então, acho que isso é, é, é a cereja do bolo aí, que é o que a gente, né. É, deseja e para que a gente produza um conhecimento de qualidade, melhorando aí os, os verbetes na nossa área. É, uma outra expectativa nossa é analisar o impacto das intervenções quanto à expansão do conteúdo existente, tanto na criação como tradução de novos verbetes relacionados à saúde auditiva incluindo aí imagens, sons, vídeos né, e outras referências, podendo trabalhar né, na, em português, inglês e francês por conta da nossa parceira na Universidade de Montreal. E o que, que a gente espera como resultado? Né? Então, uma formação profissional, o aprimoramento do professor na metodologia ativa a partir da visão construída pelo uso da wiki como ferramenta, ou seja, neste processo, o professor atua como um orientador, mediador, tutor, e não somente como um transmissor de conteúdo. Então, nós temos as disciplinas de pós-graduação, nessas cinco universidades, nós vamos atuar com cursos de graduação e pós-graduação, então, o aluno de pós-graduação vai estar recebendo essa... Essa, esse conteúdo, esse, essa formação né, por meio dos nossos tutores é, na área de, é, do ensino, né, com, a, com esse tipo de metodologia. Uma outra questão né, que nos interessa como resultado é a consolidação e estruturação das atividades em andamento, ampliando seu alcance. Então a gente lá começou lá em 2018, então estamos ampliando essas ações né, cada vez mais. E espera-se que os resultados dessa avaliação é, proposta, que utilizará escalas de qualidade e índices qualitativos para comparar os tipos de atividades que serão conduzidas. Em salas de aula com alunos de graduação e pós, como eu disse, em eventos científicos de extensão e em campanhas virtuais. E vamos né, possibilitar a identificação de estratégias eficazes que poderão ser utilizadas em esforços futuros em diferentes áreas temáticas. Então, acho que se a gente conseguir estabelecer né, esse protocolo que nós desejamos, diferentes áreas vão poder ser. É, aí, atingidas, né? mesmo dentro do curso de fono, que isso vem sendo uma demanda nossa na área da audiologia, né? mas a, fono, a fonoaudiologia tem várias áreas de atuação. Né? Então, o nosso desejo é esse. Disponibilizar experiências em alfabetização midiática, escrita, pesquisa, comunicação online né? e trabalhos colaborativos aos estudantes, né? sempre com o enfoque da comunicação em saúde, que é o nosso um dos principais objetivos, né, criação de um protocolo de intervenção para a utilização dos recursos Wikimedia em saúde pública, portanto, uma inovação de processo replicável e ajustável para outros contextos, na pesquisa científica e em projetos de ensino e extensão. Uhum. A elaboração, um outro resultado, né? Elaboração e disponibilização de um protocolo que analisará a visão dos alunos participantes da pesquisa, acerca do impacto que a metodologia adotada exerceu sobre sua formação profissional, né? E entendendo aí, como eu disse, a condição desse aluno de leitor, escritor de textos pertencentes ao gênero acadêmico, né? E que sempre entendendo que esse aluno tem que produzir de uma forma, né? Que a comunidade se beneficie. Então, ela tem outra linguagem própria, uma linguagem que seja acessível realmente a diferentes contextos. E agregação de recursos de institucionais, de oficinas educativas, treinamentos técnicos, publicações científicas e tutoriais em uma só plataforma. Então, a gente quer reunir tudo isso, isso é um dos resultados, um conjunto de, de páginas de acesso livre na Wikiversidade, que nós já iniciamos, eu vou mostrar para vocês depois, e a partir de 2022, né, começou agora nesse né, ano, uh, uma, uma plataforma CEMOC que nós estamos, né, é, nós iremos viabilizar, né, na wikiversidade para coordenar as atividades educacionais previstas. Então esses são os modelos, né, esses são os resultados que a gente espera com esse projeto. Então ele está no início. Uh, nós temos a página, né, que eu vou mostrar para vocês. então quem quiser participar, quem quiser já alterar, né, a gente super aceita as contribuições aí que venham é, acontecer. e alguns instrumentos que a gente está utilizando são questionários, né, que foram adaptados, já utilizados na na, na versão em inglês. nós estamos adaptando para o português. vamos aplicar nos alunos, né, que eu vou mostrar para vocês. Uh, um relacionado a como que o aluno é, enxerga essas atividades enquanto retenção de conhecimento, enquanto é, crescimento dentro da temática que ele estudou. Né? E, e o outro especificamente com a, a, a produção escrita dele. Né? Então, a gente tem um momento anterior ao, ao que a primeira oficina, que ele é, faz, ele, ele produz um texto... Né, de uma temática específica, aí ele participa das edições né, da, da, da, das oficinas, né, com, trabalhando com as edições, vai, vai produzindo os novos textos, né, e ao final desse processo a gente avalia essa produção escrita dele para ver o quanto que essa atividade impactou neste aluno enquanto é, produção escrita. Né, a produção do texto, que é uma vertente que a gente tem bastante dificuldade né, nos cursos, que é o aluno saber né, escrever com propriedade e transmitir o conhecimento por meio da comunicação escrita. Tá? Então, uh, era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente tem, eu vou abrir aqui o, os links, já deixei aberto, né, para vocês terem uma ideia de como é esse questionário, que aí a gente está finalizando né, para poder aplicar. Eu já vou fechar aqui. E aí a gente abre para a discussão. está aparecendo já? Tá, então, este é um protocolo de... É uma entrevista que a gente faz pré e pós né, a, a atividade com o aluno na parte do, do texto, da, da produção escrita. Né? Então, a gente investiga primeiro, a primeira parte é o acesso às experiências que o aluno já teve com esse tipo de texto né, envolvendo conteúdos relacionados à formação na graduação. Então, se ele já tinha lido textos, né, a maioria já leu, então a gente quer tentar entender um pouquinho esse processo do aluno antes de participar da oficina. Tá? Então, qual a frequência que ele leu. Né? Então, tem várias questões aqui que a gente vai tentar levantar uma pesquisa formal, né? a gente não consegue fugir muito disso, né? que nós é, pretendemos desenvolver. tá? É, e a opinião dele com relação a esse texto, foi positiva, negativa, então tem perguntas é, fechadas, perguntas abertas, que nós vamos ter uma análise tanto quantitativa como qualitativa dessa produção do aluno. Tá? É, e aí Depois eu deixo aqui disponível, quem quiser dar uma olhada com calma, nós vamos ter um tempinho ainda. Tá? Ah, o outro questionário é este, que é esse adaptado, do sebalos que já foi publicado em 2021 ele originalmente era na língua inglesa e a gente traduziu estamos adaptando que são questões relacionadas àquilo que eu disse né de como que o aluno aproveitou esse essas atividades que a gente é, desenhou aí durante a a disciplina e para a gente tentar avaliar o quanto qual foi o impacto dessas atividades na formação dele e na retenção de conhecimento principalmente né e essa é a nossa página na Wikiversidade, o Projeto Saúde Auditiva. Nós temos aqui né, é, a descrição do projeto. Então, fiquem à vontade. Por favor, entrem e participem. Uh, a gente tem aqui a descrição da, da, de quem faz parte, o resumo de tudo que eu falei, os objetivos que eu apresentei agora, os parceiros nacionais, internacionais. Tá? A gente já deixou quem... Nos ajudou isso. Foi o Lira, que vocês devem conhecer, quem tem contato com o Lira deve conhecer. É ele que fez essa, deu start nisso, a gente está uh, alimentando. Então tem os primeiros passos aqui, com todos os tutoriais, os vídeos, para que o aluno consiga acessar e começar a edição, né? criar, desde criar o nome de usuário, está tudo aqui disponível. As universidades e parcerias que estão tá em construção, mas já tem aqui alguma questão. Aí vocês podem ficar. E as oficinas e atividades que a gente vai alimentando ó, né, desde 2021, quais são as disciplinas que a gente trabalhou e as outras disciplinas que ainda virão a ser trabalhadas. Tá? Então, vai estar tá tudo aqui descrito. De ou aqui, desde tem uma linha do tempo aqui. Né, e... Culminando aí com o nosso projeto que vai se encerrar em abril de 2024. Então, nós temos história aí para contar ainda. Então, obrigada. Eu deixo aberto aí para a gente poder discutir algum assunto. <risos> A gente ainda utiliza a, a, o auxílio formal da, da parte da biblioteca da UFSC, né, os nossos colaboradores, a, com relação aos cursos, de busca em bases de dados, então toda a parte formal, né, ainda para o aluno, a partir de buscas em bases, em artigos científicos de qualidade, elaborarem esses verbetes, né, elaborarem esse artigo a ser publicado, então nós contamos, sim, não com uma, não uma parceria uh, estruturada, mas uma parceria que já acontece para outros nichos dentro da universidade, né, apesar de não estarem efetivamente integrando o nosso projeto. Mas a gente tem a, a parte dos colaboradores da biblioteca da UFSC muito presentes nas nossas pesquisas, e é o que dá então essa segurança para a gente acompanhar esse processo de conhecimento, de construção pelos nossos alunos, com materiais de referência e de qualidade, nacionais, internacionais, para que aí sim possam fazer essa tradução né, para a linguagem que a Wikipédia uh, pleiteia. Então, tem funcionado nesse sentido sim. A minha experiência nas disciplinas é que a permanência, infelizmente, ainda é muito pequena dos alunos, né, pós-disciplina. Então, tem alguns sempre que são mordidos, né? já que a Lilian usou esse termo, que são mordidos aí pelo pelo vírus da Wikipédia, mas a gente ainda não não tem uma adesão, né? uma permanência da adesão após -a, a disciplina, que eu acho que é um grande desafio ainda virar essa chavinha né, na, na cabeça do aluno de graduação, de pós-graduação, para, especialmente, a área da saúde, que é uma área muito clínica. Né? Então, ah, eu quero sair, eu quero atuar, eu quero ser fonoaudiólogo, testar aparelho auditivo, fazer exame de audição, enfim. É, dentro da própria fonoaudiologia, a gente ainda encontra barreiras. né muito clínica. Então, quando a gente tenta tirar esse esse enfoque clínico mais para o enfoque da promoção, da prevenção, mais o um enfoque de saúde pública, saúde coletiva, a gente já tem essa dificuldade. E fazer essa virada de chavinha do aluno é um processo bem desafiador. É, eu achei ótima a tua pergunta, Estela. Realmente é desafiador. Eu acho que a gente tem aqui dois projetos é, muito díspares, no sentido de que, obviamente, vocês estão avançadas no detalhamento e na complexidade do projeto, até na pós-graduação. Eu sou ainda iniciante lá na graduação, com os alunos de graduação, a gente está bem no iníciozinho assim. mas... É, quando a gente fala de dois campos muito distintos, né, o design no meu caso e a fonoaudiologia, audiologia, eu acho que tem uma questão aí com relação às fontes muito delicada, porque o design, por ser design, você encontra as pessoas falam sobre design em todos os lugares possíveis, né, no falei passei direto.com.br até né, Bauhaus, não sei aonde, etc. Então, o desafio é inicial é discutir com os alunos o que que é uma fonte confiável para começar, para eles entenderem que tipo de fontes são críveis, que tipo de fontes podem ser utilizadas. A própria Wikipédia já tem um guia com relação a isso, quanto às fontes que podem ou não ser utilizadas. Já, já utilizamos em trabalhos fontes que foram rejeitadas pela Wikipédia, então, é um exercício permanente de entendimento de como é, fazer uso dessas fontes, por isso que eu acho que, é um, no caso do design, é um, é, um, é um trabalho muito legal de iniciação científica mesmo, de entendimento e de questionamento também, do tipo, Ué, só num artigo científico universitário, que está presente uma fonte confiável, é, que outros lugares, fontes, podem ser confiáveis também nesse sentido, como avaliar isso, né? até para a gente romper um pouco e não reproduzir nas ferramentas Wiki, talvez, tudo aquilo que a gente ingessa muito, de certa maneira, na universidade. É, é, e eu acho que nesse sentido é um desafio é, de uso das ferramentas Wiki. E com relação à pergunta, obviamente, sobre a continuidade do uso, é, se torna muito difícil, porque, é, no caso do design, porque os alunos querem cumprir os trabalhos ganhar nota e ir embora, apesar de terem gostado muito da experiência de terem seus trabalhos visíveis e sendo utilizados e, e, e, e lidos por outros alunos, outros pesquisadores, isso para eles é uma experiência incrível, muda tudo com relação à prática do trabalho, com relação à responsabilidade da escrita também, nesse sentido, mas eu acho que a saída, é o talvez uma saída possível, sejam as editatonas temáticas, que é isso que a gente vai começar a fazer na escola agora, é trabalhar, por exemplo, a história do design por uma perspectiva de gênero, LGBTQIA+, trazer questões né, de designers não brancos, etc. Eu acho que trazendo, criando essas temáticas e buscando projetos de investigação nesse sentido, acho que pode, talvez, seja um, um fator estimulante de congregação de, de alunos e persistirem né como editores de Wikipédia, talvez. Não sei, pode ser uma resposta. né? É, com certeza, eu concordo, sim. Eu acho que tem um pouquinho do perfil do aluno. Né? E lá na, na nossa instituição, nós temos, desde o início, né, uma, uma assessoria da biblioteca para uh, formar esses alunos na, na pesquisa científica enquanto fonte. Né? Então, esse trabalho, é, quem faz é a biblioteca, e nós, docentes, é o tempo inteiro, né, estimulando para que na área da saúde a gente trabalha muito com artigo científico mesmo indexado em revistas né em periódicos é, que tem indexação então eles vão aprendendo isso desde o primeiro ano de, do curso tá? e, e aquilo que eu disse né no início apesar de a gente perceber que o aluno ele quando ele se coloca né na posição de editor né ele tem muito mais interesse ele ele é o produtor daquele texto né é, e que vai ser divulgado né para com o objetivo da comunicação em saúde, eu acho que assim a gente percebe um interesse grande, né? No momento da, da, da atividade eles estão super empolgados, mas quem quem permanece é uma parcela pequena. Só que assim, apesar desse projeto estar estruturado, né? É, porque contou com a participação de vários docentes trabalhando, né? Que eu falei com um monte, com várias mãos, né? Então acho que por isso que ele ficou é, Cada um fez uma, a, a parte que conhecia, né, do, do processo. Então nós somos é, reunindo aí saberes para que esse projeto se constituísse dessa forma. Nós estamos no início, né? Então assim, no início da, da, da utilização dessa ferramenta. Então agora que a gente fez esse questionário, agora que nós né, a gente criou esses instrumentos para tentar é, avaliar de uma forma mais objetiva o impacto dessas atividades dentro da sala de aula. Então, os resultados ainda nós não temos deste, né? nem dos anteriores, o que eu posso te dizer é que poucos permaneceram. Tá? E agora, com essa atividade mais, vamos pensar assim, mais global, vamos ver se a gente consegue né? com que eles realmente continuem editores. Né? Temos algumas experiências de... De pessoas que continuaram a editar, quem começou e não termina, mas eu acho que, dentro do contexto de uma sala de 40 né, alunos, é, vamos ver o que, que a gente consegue. Né? Não, não tem sido muito. Uh, não tem permanecido né, um grande número como editor, pelo menos por enquanto. Mas é como eu falei, nós estamos bem no início do processo ainda. Né? A gente mostra os resultados, né, João? Tu chama a gente para o próximo Wikicom Brasil 2020 alguma coisa. Aí a gente apresenta os resultados do projeto. Obrigada por ter cedido o seu tempo. Obrigada, gente.